Seja bem vindo para mais uma live aqui da nossa comunidade e hoje eu vou falar sobre o melhor nicho que você pode usar de forma imediata já para conseguir renda extra, além dos outros que nós vamos abordar aqui no canal, beleza? É, o melhor nicho, eu vou falar para vocês, mas primeiro vamos para nossa oração inicial que essa oração inicial é a que nos protege, é que nos dá força, é que nos dá ânimo Muitas das vezes nesse, nessa jornada, às vezes a gente vai encontrar várias coisas que vão tentar nos desanimar, tentar é, nos fazer perder forças. Então orar é muito importante para que a gente fique firme, que a gente consiga vencer ansiedade, depressão, né? qualquer tipo de tristeza. Então vamos orar aqui primeiro, antes de eu falar sobre esse conteúdo. Então, eu, olha comigo, eu habito a sombra no abrigo do Altíssimo e descanso na sombra do Todo-Poderoso. Pai, tu és meu refúgio e minha fortaleza, ó oh, meu Deus, em quem confio. Você me livra de planos maldosos e do veneno mortal. Você me cobre com as suas asas e em ti encontro refúgio. Sua fidelidade é meu escudo protetor. Eu não temo a noite nem as maldades que acontecem durante o dia, nem os seres visíveis, nem os seres invisíveis. Mil poderão cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas nada me atingirá. Eu deixo justiça para você, pois você é meu abrigo e meu refúgio. Nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará à minha casa. Confio que você envia seus anjos para me proteger, e eles me ajudam a não tropeçar em pedra alguma. Obrigado por me amar, obrigado por me resgatar, obrigado por me proteger e por conhecer do meu nome. Toda honra e glória seja dada a ti, Senhor. Deus do céu, me dê força, Jesus Cristo me dê o poder do bem, me dê coragem para essa luta ao vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater, Deus pode, Deus quer as batalhas e eu vou vencer. Bendito és tu, Rei do universo que restaurou a minha alma, que da minha boca saiam palavras de sabedoria que possam transformar e edificar as pessoas que estão aqui nessa live. Amém. Então, Obrigado. né? Essa oração tem um pré-requisito porque ela separa né, o joio do trigo. Quem já entra aqui muito afoito e não quebra, não, não tem esse desejo de orar, acaba saindo. Então esse é o meu filtro. Né? Todos os dias eu sempre vou fazer essa oração antes de passar o conteúdo porque quem já tiver que sair, já sai logo e somente quem ficar até o final da oração vai acabar aproveitando. Então seja bem-vindo Claudinho, Ana Paula, Marise e Sandra. Vamos lá. Com relação ao melhor nicho para você fazer já a renda extra imediata, que não vai depender de nenhum conhecimento técnico que eu vou compartilhar aqui na internet, mas apenas da sua história de vida, tá? O melhor nicho é o que a gente vai falar de marketing de resultados, como a gente vai fazer marketing de resultados. É você pegar qualquer coisa que você já viveu na sua vida, que você gerou um resultado para si mesmo, tá? Ou para alguma outra pessoa, e você vai começar a se divulgar como um consultor desse resultado. Se for no emagrecimento, você coloca uma foto sua de antes, do seu peso de antes e depois, né? Se foi algum resultado com relação a você, sei lá, ter ajudado algum amigo, até ganhar um dinheiro extra, você coloca a sua foto de antes e depois. Se você sabe, é, como por exemplo, estou vendo a Marisa aqui, se você sabe fazer cabelos, né? Você pode é, abrir um dia do, da, da sua agenda da semana para você dar um workshop, e não apenas prestar o serviço, mas você simplesmente ensinar aquilo que você faz. Então essa já é uma forma imediata e rápida de criar uma fonte de renda já extra. Você não só fazer aquilo que você faz, não só vender aquilo que você vende, mas você tirar um dia para você dar consultoria daquilo que você faz. Muitas das vezes as pessoas ficam assim, tipo, ah, mas meu conhecimento não é o suficiente, aquilo que eu sei não é, não é algo excepcional. Talvez não seja algo excepcional para você, que já está acostumado a lidar com essa informação, mas para quem não sabe, qualquer tipo de informação a mais é excepcional. É. Ontem, por exemplo, na live de ontem eu estava falando do Pixel, do Facebook os algoritmos das plataformas, que para mim é uma informação muito tranquila, mas que para muitas pessoas é algo que as pessoas não sabem ainda como funciona. Então, o que, que é o algoritmo de de fato? né? Agora, eu, por exemplo, estou alimentando um algoritmo aqui essa conta estava desativada há muito tempo e eu sei que ela vai precisar é, de, de muita, muita tração, muito conteúdo para que esse algoritmo ele seja aquecido novamente. Então, a mesma coisa na sua vida. Se você tem a, algum perfil né, é, e você não está usando, você vai precisar ali trabalhar, trabalhar aquele perfil para que seja aquecido novamente. Trazendo esse ponto para a consultoria, às vezes, em alguns momentos, eu já me divulguei como consultor e não fechei ninguém e tá tudo bem, entendeu? Tipo, não, ninguém teve interesse naquele momento, mas em outros momentos, aquela mensagem ficou na mente, caramba... Poxa, eu lembro que aquele é, rapaz falou que era psicólogo, eu lembro que ele falou que ele presta consultoria para empresa de copyright e tal. Aquilo ficou na mente das pessoas, então você precisa sempre falar, falar, falar, falar para ser lembrado, tá? Eu digo, e eu, eu ouso a dizer, ouso a dizer assim que normalmente para as pessoas lembrarem de algo que ou recreditarem um serviço aí seu de consultoria, leva um período de 1 a 60 dias. Então, se você ficar de 1 a 60 dias, eu, por exemplo, com essas lives, vocês vão ver pelo menos 60 dias seguidos eu fazendo isso aqui, porque no final, claro, eu vou vender consultoria para quem quiser, vender um produto, um treinamento para quem quiser, vai ter várias coisas também. Mas então, já sabendo que o tempo de aquecimento das pessoas que vão acompanhar isso aqui é de 1 a 60 dias, eu vou fazer tranquilo, sem um compromisso de ter que, na urgência, de precisar de uma grana extra de hoje para amanhã, entendeu? Então eu estou projetando, estou projetando que é, essa ação de agora que eu estou tendo vai me trazer uma renda extra para daqui a 60 dias. E se você adotar essa mentalidade também de ficar 60 dias falando sobre temas diversos, temas diversos principalmente naqueles que você tem resultado, focado em marketing de resultados, é muito, é muito tranquilo fechar um serviço para daqui a 60 dias, porque já vão ter pessoas vendo isso aqui. Já tiveram pessoas vendo o vídeo de ontem, mesmo que não estivesse sendo ao vivo, vão ter pessoas vendo o vídeo agora ao vivo, e vão ter pessoas vendo isso aqui nos próximos dias. Então, assim, essa é uma forma de você projetar a renda extra, aí né? principalmente que no início do ano é, são os que vêm mais contas, né? às vezes vem é, IPTU, IPVA, é, pagamento de escola, para quem coloca o filho na escola particular, enfim, uma série de coisas, reajuste de vários serviços, então, essa é uma forma legal né, de você conseguir uma renda extra. Mais básica, tá? Mais básica de todas. Então, a fonte de renda número 1 aqui, que eu tô citando, é a consultoria, onde você vai se divulgar durante 60 dias, criando conteúdo, e no final desse período aí, ou durante esse período, você vai oferecer pacotes e serviços de consultoria, beleza? Se você corta o cabelo, só com a gente corta o cabelo, você vai ensinar técnicas para as pessoas cuidarem do cabelo, é, cortarem o cabelo também, é, técnicas melhores para fazer unha, enfim, maquiagem, é, o que for, técnicas de venda, o que for. Eu mesmo já dei consultorias empresariais, então assim, você vai pegar o seu conhecimento, empacotar, gerar esse conteúdo, tá? E vender é, no final desses 60 dias aí. Espero que você tenha gostado dessa live é bem rápida. É, espero que você tenha gostado dessa dica número 1, um, dessa fonte é, de renda número 1, um, de, de que você pode fazer de uma forma prática, que não depende de ninguém, só de você ligar a sua câmera e começar a falar durante 60 dias e oferecer o seu serviço, tá bom? É, espero que você tenha gostado, deixe seu comentário aqui se você também não gostou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!